Quando o Simple joga o Major do CSGO com algumas skins insanas no inventário dele, geralmente emprestadas por fãs, colecionadores de skins de CSGO, em 2022 não foi diferente, a gente vai conferir aqui o inventário do Simple e os outros players da Navi, eu acho que eles estão com as skins mais iradas desse Major, na moral tem milhões de reais aqui em skins nos inventários deles, e o Simple tem uma fama de fazer algumas skins valorizarem quando ele usa essas skins, joga muito, ganha campeonato, então assim, algumas skins que o Simple tá usando já estão subindo de preço. E se a navilha esse Major, se o Simple for um MVP, mano, pode ter certeza que principalmente essas facas que o Simple tá usando vão valorizar demais. Começando aqui pela faca que ele tá usando metade do tempo que é essa Ursus. Dessa vez o Simple ficou a fim de jogar com uma Ursus Quinson Web. Essa daqui é uma Stat Track Factory New. E essa faca que a gente tá vendo o Simple usar aí metade do tempo. Porque da outra metade ele tá usando uma Blue Gem. Eu vou chegar nela em um instante. Antes, eu quero mostrar algumas skins que estão aqui no inventário do Simple, que ele pegou a impressão. Vamos começar com essa haul. Essa daqui já é muito irada, mas assistiu o vídeo até o final porque tem um outro player da Navi que tá com uma haul ainda mais top, galera. Essa daqui, no caso, tem quatro adesivos holográficos de K2014. Vamos falar de valores um pouquinho, tá? Eu acho que essa haul aqui deve estar tá perto de 200 mil reais. E essa faca aqui passa de 100 mil, galera Talvez uns 120, 125 mil reais O Simple tá com skins iradas no inventário dele, mano Se liga só Ah, e tem também a K que o Simple tá usando Eu gostei muito dessa AK É uma AK Case Hardened Pattern 670 Que é um dos melhores patterns aí Blue Gem e, mano, tem o Titan. Na verdade, dois Titans e dois Abay Powers. Muito louco essa skin. Acredito que perto de 250 mil reais ela deve estar tá custando, mano. Porque é uma skin muito legal mesmo. Por ter aí dois Titans e ser Blue Gem E tem os dois Abay Powers ali no meio ainda, né? Pra dar aquela completada na ostentação. Essa aqui é uma skin que eu já fiquei no meu inventário uma semana. Foi oferecida um tempo atrás aí por um colecionador. Eu já joguei com essa skin aqui. Pô, legal demais ver ela tá no inventário do Simple. até porque eu comprei uma nova Cabo Jam, não revelei ainda pra vocês. Mas se o Simple tá usando a Cabo Jam, mano, isso aqui vai valorizar. E aí, obviamente que o Simple tá com algumas luvas e tal, mas vamos prestar atenção nas skins que ele tem, galera. Essa Dragon Lore, o Simple já vem jogando com ela aí há algum tempinho. Ela é sensacional, cara. Quatro i by Powers, float baixo, muito irada. Acredito que essa skin deva tá quase chegando na casa de um milhão de reais, galera, sério, porque ela é única no mundo. Na verdade, existia uma segunda Dragon Lore Igualzinha a essa Que foi banida Ou seja, agora essa daqui é a única no mundo E a outra faquinha que o Simple tá usando na outra metade do tempo É uma Estileto Blue Gem. Então assim, galera Ursos e Estileto Muito provavelmente serão as facas do momento aí, cara O Simple sempre gosta de usar facas Blue Gems E ele valorizou muito a Nômade Quando ele tava usando no Stockholm 2021 Major passado Agora vejo uma boa chance de valorização Pra Estileto e pra Ursos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 Bom, vamos passar agora pro inventário do electronic O que a gente quer buscar, o que a gente tá focando São as skins emprestadas aí pro Major Que eles pegaram, então começando aqui ó Uma Butterfly Emerald Uma faca que tá sendo muito utilizada aí nesse Major Uma Glock Emerald com adesivos dele Bem bacana, bem pensado Uma M4A1S com os adesivos dele em dourado E por falta de uma, duas AKs Com os adesivos dourado dele Acredito que bem provavelmente Todas emprestadas por algum colecionador de skins Com Golds de Krakow 2017 Os pizinhos aí verde né, deu pra ver que ele fez tipo kit verde e uma escolha bacana aqui, ó, luva king snake mano, essa luva é muito massa. Galera, sempre tem os pro players que não gostam de usar muitas skins no caso a Navia é o Bumbla, então, o que eu posso ver aqui, eu acho que ele não pegou skins emprestadas pra esse Major, talvez isso tira um pouco o foco dele, tá ligado? Skins muito vivas com adesivos e tal, então ele tá com skins básicas aqui mano, m 4 s Hot Rod uma casinha Legião Anubis que é muito massa, e é um inventário que praticamente não tem muita coisa, então não vou enrolar, vamos o comentário do Beach, porque aqui tem skin massa. Vamos lá, o Beach já aceitou algumas skinzinhas, né, ó. Luva com kimono, luva pandora, luva red maze, butterfly safira, Carambit emerald, butterfly ruby aí na outra página. Uma casinha também, galera, irada, três titans e um crown na madeira, muito bacana também. Galera, vindo pesado aí com os crafts nas case hardnets. Essa Gangner aqui, eu vi na mão do simple hoje, não entendi muito bem. Não tá feia, na verdade, tá bem bonita, né, mas... Esse inventário do Deus. Você tá fazendo aqui, mano? Não entendi muito bem Fazia mais sentido ter o adesivo do Simple Pra daí o Beat dropar a Alp Pro Simple e ter o adesivo dele, né? Mas de qualquer forma, tá tudo certo Tem também aqui no inventário do Beat dois Crafts Irados ainda com I Power. Começando aqui por essa carga de Line, galera Com quatro iBuyPower, Powers, Minor Track E por ter esse float tão baixo 0.10, pode custar até 300 mil reais E a outra skinzinha legal do inventário do Beat É essa Raul, fogo e gelo, né? O Titan e o I Power também tem tem um uma Hall lendal aqui, muito massa esse craft. Mas tem mais uma Hall irada que a gente vai ver agora, que tá no inventário do Perfecto. Vamos conferir a Hall. Eu vi o Simpo jogando com ela e falei. Esta Antes eu só dar uma geral aqui nas facas que ele tá, que são aí uma Karambit Emerald, uma Talon Fade, uma Butterfly Safira e uma M9 Safira. Várias luvinhas, mano. O bicho tá carregado. Experiment, Pandora, Luvas Vice. Aí ele tá com uma AK bem temática, né? A cada navi. Um navio Kato 2014 e três Kato 2015, todos holográficos. E ele tá com uma skin muito irada. Olha essa Raulzinha aqui que eu guardei pro final, galera. Que louca, mano. 4 I-Buy Powers numa HAL. Absurdo, velho. Absurdo. E esse Craft, infelizmente, não é Stat Track, mas a HAL tem um float muito baixo. 0.002. Não chega a custar tanto quanto aquela Dragon Lore com 4 I-Buy Powers ou House Stat Track, mas muito valiosa esse skin. No mínimo, meio milhão de reais. Então, galera, os inventários dos players da Navi estão muito recheados de skins. E vamos continuar acompanhando aí se os itens que o Simple tá usando vão subir de preço ou não. Se vocês quiserem um vídeo a respeito das facas que o Simple tá usando, se elas já subiram de preço, deixa um comentário aí embaixo. E a gente se vê na próxima aqui no canal. Vamos continuar acompanhando o Meio que tá muito irado. Tamo junto, galera. Falou!